Hoje, com o desenvolvimento tecnológico que a sociedade experimenta, o ramo da construção civil, descomplicar o projeto é ainda um dos diferenciais muito importantes. Por isso, surgiu a ferramenta 4D. Resolvi criar uma animação de um projeto com esse objetivo realmente de descomplicar o projeto, apresentar de forma didática todas as etapas construtivas deste mesmo projeto. É, e não só, eu também preparei um tutorial do passo a passo como realizar esta animação num software Luminum unido ao review. É meu desejo que você assista este tutorial e que você também possa ter este diferencial para apresentar aos teus clientes projetos que realmente façam grande diferença, que o teu cliente compreenda como será o passo a passo da construção, todo este processo construtivo. Foi um grande prazer estarmos aqui, Adriano Pascoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e compartilhar esta informação, pois que ela pode fazer grande diferença para aqueles teus amigos, colegas e qualquer um que gostaria muito de ter conhecimentos diversificados. Aquela abraço grande.